Fala pessoal, vamos dar uma olhada então no Bitcoin após esse dump de ontem. Eu vou comentar para vocês aqui agora o que, que eu estou de olho fazendo nesse momento e o que, que a gente pode esperar para o pior cenário, tanto do Bitcoin quanto a SP500. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, extremamente importante se você gosta dos conteúdos do canal. Participe aí também do grupo Telegram, links aqui abaixo na descrição do vídeo, galera. Então vamos lá pessoal, o que está que acontecendo aqui, né? o Bitcoin... Foi rejeitado dessa, desse canal aqui, né, desse dessa canal de alta que faz parte de uma bandeira de, de baixa também. Né? Ah, e também, galera, fomos rejeitados uma região importante, que é a região de 618. Né? Eu comentei para vocês que a gente estava aqui nessa região de 618 com um RSI também em, uh, sobre compra aqui do 4 horas e 1 hora também. Então, uma região extremamente importante. Vocês sabem que eu venho falando no meu canal bastante sobre isso. Se a gente vai aqui, faz um fundo, retrai aqui, faz um pullback, região de 618, tem uma rejeição. A chance maior para a gente aqui agora é fazer um fundo mais baixo para o Bitcoin, o famoso death cat bounce. Né? Então, é, isso é o cenário mais provável. Tá? E, e pasme aqui, não é só... O Bitcoin não, a SP500 fez o mesmo movimento aqui, tá, galera? Então, dêem uma olhadinha aqui, a SP500 fez exatamente a mesma coisa. Então, a gente fez aqui um fundo, buscamos a região de 618 e a SP500 aqui tá parecendo que vai fazer esse pivô aqui, tá? Esse aqui é o cenário, é, na minha opinião, mais provável de acontecer, tá? Então, a gente tem que ter isso em mente. Eu acho que até o dia 21 aí o mercado vai precificar... Uh, e caso aí sair, por exemplo, 1% né, na, na, de aumento na taxa de juros, a coisa pode ficar bem dramática. A gente pode ter sim problemas para o Bitcoin para SP500, tá? Então, como é que a gente vai ver aqui, por exemplo, SP500, galera? Como é que a gente foi buscar esse fundo aqui, ó? Né? Vou mostrar para vocês que algumas pessoas não conhecem até né, muito isso. Mas uh, aqui, ó, como a gente foi buscar esse fundo aqui na região dos, dos 3.600, aqui, pontos, né? Basicamente, a gente fez um pivô aqui, ó, nessa região. A gente fez um. Né, o, a SP500 subiu. Deixa eu dar uma olhadinha de onde que ela, ela foi aqui essa subida, ela foi próximo de 6.8 aqui, ó, foi próximo de 6.8, tá, ela fez também aí um, um pivô aqui de baixa nessa, nessa região então a gente projeta esse pivô aqui da SP500, é basicamente assim, ó, galera, então a gente fez vou buscar 6.8, acabou tendo a rejeição né, bem próximo aqui, né, vou botar aqui em cima, que foi na verdade foi essa região que, que a SP500 segurou ah, então, próximo 68, a gente fez esse pivô aqui, então o, a, a projeção do, desse pivô de baixo vai dar aqui bem próximo aí, ó, desse, desse fundo que foi buscado, ó, até a região de 3.700 pontos, tá? Então, assim que a gente faça a projeção, até vou tirar essa, esse, esse 2.3.6 aqui do Fibonacci que eu não gosto de usar, tá? Então, a gente buscou esse fundo aqui agora, né, dos 3.700. Se a gente fizer esse pivô aqui agora na né, SP500, galera, esse pivôzinho aqui, ó, a gente vai dar, então, qual vai ser a projeção da SP500 se a gente perder essa zona aqui dos 3.000 Uh, deixa eu ver aqui, 3.900, 3.890 aqui pontos, tá? Se a gente fizer esse pivô aqui, então, a gente vai buscar esse alvo aqui para SP500, tá? que é testar esses últimos fundos aqui, Seria exatamente o teste aqui da região dos 3.640 pontos para SP500, tá? Isso aqui é a projeção caso a gente romper, perder esses fundos aqui dos 3.880 aqui mais ou menos, tá bom? Lembrando que a gente tem algumas LT, algumas LT peças importantes aqui também, tá? Então tracem essas LTB's no gráfico de vocês, tá? E acompanhar divergências, pessoal, acompanhem divergências aí bearish e bullish na né? SP500, isso é muito importante, tá? Eu consegui fazer estre... boas posições uh, para a SP... uh, para o Bitcoin aqui olhando essas divergências tanto do Bitcoin quanto da SP500, tá? Então aqui nessa região que fiz bo... boas de 4 horas, né? olhando essas divergências que que a SP500 fez, tá bom, galera? Então para mim se a Bitcoin se a, se a perder esse fundo aqui, a gente vai buscar testar o fundo aí, uh, o fundo anterior, tá, galera? E se a gente fizer esse pivô aqui agora, esse pivôzão aqui, ó, daí, enfim, eu me diria esse alvo assim, ó. Esse pivô de baixo aqui, a gente for buscar, então, 618 de novo. Olha só como repete, né? Incrível como o Fibonacci funciona bem. É, então a gente foi buscar desse, dessa, dessa pernada aqui agora a gente foi buscar também 618 aqui também né? e agora a chance maior da gente ter essa rejeição aqui agora é fazer um fundo mais baixo, né? nesse caso a gente estaria fazendo então aquilo que eu falei, o setup do beijo da morte, quem não assistiu o vídeo do beijo da morte, eu vou deixar o link aqui em cima extremamente importante você assistir tá? se a gente perder esse fundo aqui agora, a gente já teve rejeição da, da média de 21 meses exponencial e a gente poderia fazer esse pivô de baixa que daria o alvo aonde se esse alvo aqui galera, ó. Vamos dar uma olhada. O Alvaro SP500 daria aqui na casa, aqui próximo dos 3 mil pontos. A SP500 voltaria para esse patamar aqui. Bem possível, tá? de voltar para esse patamar aqui, as SP500. Que inclusive a gente tem um volume bem forte aqui em negociação nessa zona. tá Então, a SP500 poderia voltar para a casa dos 3 mil pontos, na minha opinião, tá? se a gente perder esse fundo dos 3.600 aqui, tá, galera. Então, isso daria quanto de queda aqui na SP500? Vamos dar uma olhadinha quanto que seria de queda, mais ou menos, desse topo aqui até o fundo aqui, daria mais ou menos em um torno de 36%, 37% de queda na SP500, tá galera? Então, é importante ficar de olho nisso aqui, e obviamente o Bitcoin vai junto caso isso aqui aconteça, tá galera? Sem dúvidas nenhuma que o Bitcoin vai junto, o Bitcoin já está numa região aí de, na minha opinião, sobrevenda aí, na né, semanal, enfim, a gente pode entrar numa sobrevenda aqui no caso, né, no mensal, tá, isso poderia acontecer com o Bitcoin, e há muito tempo, na verdade, aqui a gente não viu isso acontecendo, né? O sobrevenda no mensal para o Bitcoin, poderia ser a primeira vez que a gente vê isso acontecendo, tá? Então, para o Bitcoin, galera, o que, que a gente tem que ficar de olho? Né? Se a gente perder, se a gente fizer esse pivô de baixa aqui agora, tá? Se perder essa região dos 19 mil, uh, 18 mil e 500 dólares aqui no diário, a gente vai fazer esse pivôzinho aqui, ó. Né? Então, vamos de novo fazer exercício aqui, de novo. Mesma coisa que a gente fez para tá? Então... Esse pivôzinho de baixo aqui agora levaria aqui o, o Bitcoin a buscar essa projeção aqui que daria na casa dos 14.500 dólares, tá? Então, temos que ficar de olho aqui, galera, essa projeção tá, obviamente, aqui nessas zonas, aqui 17.400, a gente pode ainda, tá? Podemos ainda ter bear trap nessas regiões aqui, tá? Então, para mim, eu vou estar tá me expondo aqui aos, aos pouquinhos que o preço vai caindo, eu vou me expor aqui com certeza, tá pessoal? Não vou esperar buscar a alva aqui dos 14, 12 mil dólares, vou estar fazendo compras aqui, tá? Com responsabilidade aí, obviamente, né? Uh, compras de longo prazo, que pra mim o Bitcoin tá extremamente aí barato, né? Mas num possível crash das 500, a gente pode sim para essa zona dos 14, 12 mil dólares, com certeza, tá? Sem dúvidas nenhuma, a gente tem aí uh, regiões, eu tô interessadíssimo em comprar na região dos 14, 12 mil dólares e seria compras maravilhosas aí que a gente poderia fazer com Bitcoin, tá? Eu realmente seria incrível se, se, se eu tivesse a oportunidade de comprar e a gente tem que ter caixa para aproveitar essas oportunidades, tá? Essa que é a questão. Tá bom, galera? Então, vamos olhar aqui agora, baixar o tempo gráfico uh, e vou comentar para vocês aqui agora o que, que dá para gente fazer nessa, nessa situação Tá? É, e depois eu vou falar aqui sobre os indicadores, de, os indicadores do High Block também Sentimento. tá pessoal? Antes de baixar aqui o tempo gráfico, não se esqueça aqui também que quem tem aqui experiência com uh, Mercado Futuro, especialmente em mercados tradicionais, aqui é a Prime SBT que está apoiando o meu canal, está dando aqui a, tá, zero em taxas. né? Então, para você operar isso, se não me engano, até o dia 23, e todos os detalhes vão estar aqui nessa página, até o dia 23. Vou até confirmar aqui no meu, no meu, aqui no meu, no meu Telegram. Aqui do dia 12 até o dia 23 não tem taxa para operar aqui esse 500 Uh, aqui Forex, né, petróleo, uh, ouro e prata, tudo você pode operar aqui usando a PrimeSBT e você ganha ainda 7% de bônus de depósito, tá? basta você clicar no link aqui abaixo da, uh, da descrição e comentário fixado, tá e você cria o link usando o meu link aqui na um, PrimeSBT e você pode então ganhar esses bônus, se você tiver qualquer dificuldade pode também entrar em contato comigo e vai contar aí também para quem quiser participar do grupo VIP que eu vou comentar mais em breve aí, todas as pessoas que estão usando aí, apoio no canal com os links de afiliação, vão poder participar do meu grupo VIP aí, então, pessoal, tá? Então, galera, vamos baixar o tempo gráfico aqui do meu Bitcoin, vamos dar uma olhadinha aqui, 4 horas. Não tem muito o que fazer em quatro horas aqui, para mim, na, na verdade, a região que eu tô interessado aqui, eu tô de olho aqui agora, mim, na minha opinião, essa zona aqui dos, dos 19.500. Se a gente perder isso aqui, galera, tá? Na minha... Na minha, na minha... Uh, na minha concepção, aqui na minha ideia, realmente isso aqui vai ficar extremamente complicado se a gente perder essa zona aqui dos 19.500, tá? O que que eu tô de olho aqui agora? Acho que aqui tá bem arriscado de realizar compras, tá, galera? Acho que tá bem complicado a gente buscar fazer compras nessas regiões aí. Então, a gente pode até tentar fazer compras aqui nessas regiões de 19.500, 600, tá? Com stop bem curto. Mas a gente já está operando contra a tendência. Então, o que eu estou interessado em fazer aqui agora é escalar esse short aqui, tá? Eu, eu acabei no, no dia que eu estava tava acompanhando aqui essa divulgação do CPI. Eu estava aqui com, com várias telas abertas aqui, com o um botão, né? Botão de, de. Mais pro short aqui, na verdade, caso saísse notícia ruim, tá? Então. Uh, short e venda, né? Então, como saem as notícias ruins, sair vendendo pesado a mercado aqui, tá, pessoal? Eu, realmente, eu, eu fiz, uma, fiz algo que eu nem costumo fazer muito aqui nas, nas notícias, mas para mim, eu tava esperando um, um CPI, no caso, mais uh, neutro, positivo, né? No caso, uma melhora e saiu, negati, saiu ruim aí, então eu saí na, eh, sentei o dedo na venda aqui agora e acredito que isso aqui vai continuar. A tendência, a tendência é que isso aqui é continuar, na minha opinião, tá bom? Mas eu tô de olho aqui nas regiões de Fibonacci aqui agora, buscando aqui, ó, essas regiões. Dos 21 mil dólares aqui, tá? 20 mil mil dólares, 21 mil dólares aqui. Até a região dos 21.300 por que não? A gente pode ter oportunidade aqui para buscar escalar short, tá? Se a gente olhar aqui, então, no high block aqui, nesses indicadores aqui do, de 12 horas, a gente pode dar um zoom aqui nessas regiões, ó. Onde tem mais liquidez. A gente está formando bastante liquidez nessa zona aqui dos 20 mil e dólares. Também aqui a região dos 21 mil dólares aqui, a gente tem bastante liquidez sendo formada, Tá, galera? Se a gente, no caso, tirar esse zoom aqui também e olhar aqui nas 12 horas o que foi formado a liquidez, a gente tem aqui a zona aqui ó, dos 16.300 também, a zona aqui dos 18.300 também, como zonas que estão formando liquidez, ou seja, o pessoal também está interessado em comprar aqui, botando liquidez abaixo. Tá? E a zona aqui dos 19.500 19, é interessante, então, quem quiser fazer compras aqui na zona 19.500, pode fazer compras aqui, ó. Tá com stop curto, né? Um stop curto aqui, deixaria o um stop abaixo, talvez das zona dos abaixo de 19.300, botarei um stop, buscando essas compras aqui e pode ser que o Bitcoin volte a testar aqui a região dos 21.000, 21, 000, é, 21. 000, é, dólares, tá? Mas eu tô interessado mais em escalar esse short nessas zonas aqui, tá? Olhando aqui os 7 dias, então, a gente também tem aqui, nos 7 dias, bastante liquidez nessa zona dos R$19.500. Então, a gente pode dar uma beliscada aqui embaixo e pegar essa liquidez, tá? Antes de estopar a galera acima, tá bom? E está formando bastante liquidez aqui na região dos R$19.400, galera. Por isso que essa zona aqui dos R$19.400, eu estou interessado em fazer compras aí, olhando mais o longo prazo também, tá bom? Então, eu fico de olho nesses pontos de liquidez, geram oportunidades interessantíssimas. Né? Eu consigo comprar na região dos 19, consigo comprar na região dos R$18.500, né? E agora vou estar interessado em comprar nessas zonas aqui, nessa zona aqui de R$19.400, com certeza, tá? Mesmo que a gente está perdendo fundo aí, a gente pode ter um bear trap para o Bitcoin, porque a gente já está bastante descontado, e então eu acho que. Não, não, não é ruim fazer exposições olhando o longo prazo do Bitcoin, tá? Então, por mais que o Bitcoin busque ali, possa buscar os 14, 12 mil dólares, pessoal, se eu comprar os 17 e segurar esse dinheiro, esses esse, esse, esse, esse ativos aí por um tempo, com certeza eu não vou me arrepender, tá? O Bitcoin tem uma... uma minha visão de longo prazo, para mim, é muito clara, aí o Bitcoin vai surpreender bastante a gente aí, com certeza. né mais com um cenário de inflação que vai só piorar, que vai chegar um momento que os governos não vão conseguir mais Uh, aumentar a taxa de juros, tá? E daí que a coisa vai ficar dramática, uh, o dinheiro vai cada vez, cada vez valer menos, tá? Então é importante você ter aí Bitcoin, que um Bitcoin vai ser sempre um Bitcoin, tá bom, pessoal? Falando aqui indicadores de sentimento, então para a gente fechar, o Short Waste aqui piorou, né? Piorou bastante aqui, então na região de 1.1, quase 2 aqui, né? As sardinhas estão comprando aqui, galera, tá? Então, assim, eu acho que, na minha opinião, aqui os indicadores não estão ainda... Uh, Interessantes, tá? Eu realmente tô. dá a gente buscar um trade aí, como eu falei para vocês, tá? Mais arriscado comprando essa zona aqui dos R$19.500. Acho que pode ser uma zona interessante o Bitcoin vir buscar aqui a liquidez, tá? Mas tem que botar um stop aí, eu botaria um stop abaixo dos 19.300. Se a gente perder, eu acho que vai ficar extremamente aí uh, complicado, tá? E estou interessado em vender até a região aqui dos R$21.000 e 300 dólares. Beleza, galera? Então com isso, eu fecho aqui a análise de hoje. Qualquer novidade, eu volto aqui, também estão no grupo Telegram, com certeza aí, pessoal, tá? Vou estar tá aqui de olho, acompanhando com vocês. Vamos ver se a gente faz um chat também no Telegram aí, em breve para tá? vou estar tá acompanhando com vocês aí conversando o que estão fazendo. Acho que é importante a gente entender aí um pouco do macro, né? Acho que o cenário não tá muito uh, muito favorável na minha opinião. A tendência aí realmente é o Jerome Powell aí na, na próximo dia 21, ter uma, uma, uma, fazer ser mais duro aí na, na, na fala, porque basicamente a economia dos Estados Unidos, né, o, o desemprego está muito baixo, né, a inflação está alta, então isso dá margem para aumentar a taxa de juros, isso bota os ativos em risco, como o Bitcoin, em sérios problemas aí no curto prazo, pelo menos aí, no curto médio prazo, aí temos problemas para o pro, pro Bitcoin. Tá bom, pessoal? Então é isso. Deixa o like aí, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se vê aí, então muito em breve. Um abraço.